A quantidade de coisas possíveis a se fazer aumentou consideravelmente Com o aumento do tamanho da cidade dos adultos aqui Pra falar a verdade, eu acho que isso aqui é a expansão final Fora, tipo, coisas que vão ser criadas aqui Mas é, como vocês podem estar percebendo uh, Eu tenho algo ali em cima Aqui é um item que aumenta o ataque Isso eu consegui... Uh, Utilizando as senhas disponíveis aqui no correio o Kirby receber presentes Eu utilizei todos os offline possíveis E eu consegui uma uh, cápsula também como recompensa uh, Tinha alguma coisa aqui que eu precisava melhorar? Eu nem me lembro uh, Sim, é claro que sim Fantástico Ok, oh yeah, pencil drill Isso... Uh, não é exatamente o power-up mais animador do mundo inteiro Mas é algo, sem dúvida alguma E sendo algo, uh, nesse jogo, eu irei gastar para melhorá-lo É simplesmente a única coisa correta a se fazer Mas, é, pelo menos isso aqui tem um design realmente criativo É, é um lápis e um apontador E tipo, faz lascas aparecerem que causam dano. Sabe quando você tá pelo ar ali? Isso... Uh, não, não faz parte disso. Mas... Oh, é, pera, pera, pera, pera, pera um instante. Pera um instante, pera um instante. Espere um instante. Ah! Eu estava pensando. Quer saber? Deixa eu... Ficar com um o no Fire aqui. Porque... E yeah, como vocês puderam perceber, o Coliseu foi aberto ali. Isso significa... Uma certa luta contra um certo Meta Knight. Depois eu enfrentar diversos chefes, mas enfim... maneira que a arena foi feita nesse jogo é basicamente perfeita. Oh yeah, mas é, esse ataque aqui é algo interessante. Bom, deixa a gente entrar na arena primeiro. Porque, yeah, você pode entrar em torneios e conseguir uma recompensa especial... Sim, sem dúvida alguma. Ok, só seis batalhas com os chefes que a gente enfrentou até agora. E tem tempos, inclusive, é realmente legal. Mas sabe o que é melhor ainda? Você pode utilizar itens na arena. Então, se você estiver achando muito difícil coisa parecida, use itens. Vai ficar marcado. Ahn... Uh... Vai ficar marcado onde uh, tá os tempos lá, mas quem se importa, provavelmente você não, se você só quiser uh, liberar a arma. Mas é simplesmente uh, revanche aqui contra os chefes. Eu acredito que fogo é algo respeitável para se utilizar aqui. Quer dizer, eu podia simplesmente trucidar todos os chefes utilizando a espada, se... Eu... Oh, eu nem percebi ali. Isso foi triste. Ah, eu podia atrocidar todo mundo utilizando a Gigant swords não há dúvida sobre isso. Isso seria possivelmente o ideal aqui, mas eu, eu não vou fazer isso assim também. Ah, quer saber? Para falar a verdade... Ah, Geo ainda não teve um Power Up ali. Então vamos... Vamos simplesmente seguir em frente aqui. Eu acho que eu nunca lutei contra a Chloroline utilizando fogo, então isso aqui vai ser algo interessante. Ok. E se eu atacar aqui... Yeah, a coisa tá indo bem. Você não... Oh, meu Deus! Olha o tamanho... Do... Uh, o que eu fiz com a barra de vida dela. Isso foi absolutamente insano. Uh, ok. Inesperado. Oh, levei dano e desviei simultaneamente. Isso foi algo mágico que acabou de acontecer aqui, mas... Uau, isso... <risos> e, ela... e ela morreu porque ela tava pegando fogo. Uau, fogo é quebrado? Quer dizer, você vai levar uma porrada ou duas, mas... Fogo é quebrado de uma maneira ou de outra. Ok, eu acredito que dá para ser... Uh, completamente agressivo aqui contra o Gorimon sem problemas. Yeah, ataco, ataco, ataco! Yeah! Isso que eu queria fazer! Ok, sim! Jesus Cristo! <risos> oh puro absurdo aqui! Ok, ele, ele vai simplesmente torrar agora, não é? Sim! <risos> Oh, isso foi ótimo. Isso foi extremamente, extremamente ótimo. Ok, agora aqui é simplesmente uh, lutas contra subchefes, porque é claro que sim. Sempre tem lutas contra subchefes aqui. E você pode fazer isso aqui bem rápido. Ok? Oh! Ele nem, nem teve a chance de atacar. Pobre Wild Ed. E eu repito, pobre Wild Edge. Ele era selvagem e ele era importante. Ok, agora a Florina, uh, será que ela vai ter chance de atacar? Antes eu achava, e yeah, assim, definitivamente. Agora, não, não ela não teve. Ela absolutamente não teve. <risos> oh, minha nossa! Oh, e agora nós temos mais. Uma luta contra subchefes, aí depois vai ser a luta contra o Meta Knight. Enquanto eu completamente ignoro itens. Ah, o Wild Frost vai ser, tipo, vulnerável extra. Oh, eu levei dano ali, eu acho. Ok, agora você vai... E yeah, é ok, deu certo sim. Você pode desviar através de ataques. Não é sempre que vai dar certo, mas costuma dar certo. Ok, será que ele vai ficar conseguindo me atingir aqui? A resposta é sim. Eis ali uma demonstração do que acontece uh, nas vezes que não dá certo, dizer através de ataques. Isso foi... Rápido de uma maneira nojenta. <risos> oh, e a gente consegue correr aqui. Ok, será que eu vou utilizar um o que no Fire Control... Não, não, o jogo deixou de utilizar qualquer outra arma. Ele, ele quer... Doei lá de espada, mas... Ah, quer saber? Dane-se. É luta contra o Meta Knight, afinal. Se você esperar, você pode lutar contra ele sem... A espada, mas... Ah, uh, yeah. Prefiro não esperar. Enfim, a luta contra o Meta Knight aqui é realmente ótima. Não há dúvida alguma sobre isso. Uh, porque tipo... Ou oh, eu não posso dizer, ah, saco! Esse é o problema disso aqui, mas... Ah, uh, yeah, como eu já deixei bem claro... Usa o Cérebro de vez em quando, isso é algo bom de se fazer. Uh, é bem fácil você fazer dano pra caramba contra ele bem rápido. Tipo, não dá nem oportunidade de você escutar a música direito. Ah, uh, mas... Uh, ah, yeah. é. Eu, eu ia dizer alguma coisa... Eu acabei me interrompendo, tanto faz. Uh, yeah, eu acho que, tipo, tem um ataque aqui uh, Que você pode aparar utilizando a espada Eu acho que é esse Oh yeah! Oh não, ele, ele me atacou aqui eu, eu não sei Eu não sei o que fazer Pra aparar e causar uma sequência inteira Que acho que faz ele perder a espada Eu acho que eu, tipo, fico atacando ele cedo demais Isso acaba arruinando todas as minhas chances possivelmente eu já vi na internet o que acontece mas eu não consegui completamente compreender uh, o que o jogo exigia então é yeah, melhor não questionar mas é meu, o Meta Knight realmente deve comprar muitas máscaras considerando com a frequência que as máscaras a máscara dele fica quebrada, mais, é... Isso foi uma vitória, foi realmente fantástico. Eu não sei se, tipo, no fim do jogo eu vou fazer as True Arenas, etc, com itens ou não. Porque yeah, é bem longo, é bem difícil. Então... eu não sei. Tipo, se eu quiser fazer a Arena sem utilizar itens, eu posso fazer isso. Enquanto eu não estou gravando, caso contrário, isso seria realmente sofrível. Mais. Uh, e yeah, como vocês puderam ter percebido ali, a gente conseguiu a planta para Meta Knight Sword. Então, e a yeah, Gigante Sword aqui uh, foi realmente legal, sem dúvida alguma, mas já é algo que está obsoleto, porque nós temos mais uma melhoria para a espada e essa melhoria é uma melhoria tremenda. Sem dúvida alguma. Yeah? Sim, sim. Meta Knight Sword, eu absolutamente quero. Meta Knight Sword, eu absolutamente esqueci de pegar, abrir o Firefox pra manter o guia ali. Ah, tanto faz, eu posso fazer isso agora. Ah, mas... é yeah, a Meta Knight Sorte! Com isso você fica com a máscara dele, você tem o mesmo ataque aqui. Exceto que, tipo, ao invés de cair, você faz esse ataque insano aqui e aí depois você cai. Um, ok, não tem nada especial se você desear. Ah, você gera ondas de energia. Eu acho que quando você está com a vida cheia e... Ou oh, só tem dois níveis de carga. E sim, esse essa carga máxima funciona de fato igual àquela habilidade do Link em Minishkaia. Basicamente, essa habilidade é quebrada. Completamente, completamente quebrada. E nós iremos utilizar essa atividade... Com... Atividade? Habilidade completamente quebrada agora. Mas... Yeah. Primeira fase aqui do Mundo de Gelo, uh, Northeast Frost Street, sem dúvida alguma, é uma que eu tive que refazer duas vezes, só por causa da natureza dos segredos aqui. Mas é. A proposta aqui é, obviamente, baseado em Londres, só realmente... Uh, deixando pessoas mais confusas sobre se isso aqui é a terra ou não. Mesmo sabendo que a gente conclusivamente uh, sabe que a resposta é não. Mas é, gostaria de saber uh, qual espécie era habitante desse mundo aqui. Porque eu sinceramente não tenho certeza. Mas é, ok, o jogo aqui tá dando a possibilidade... Uh, da gente conseguir armas aqui, o que sem dúvida alguma é legal, mas. Hum, eu acho que eu vou acabar sendo forçado a utilizar a pistola em algum momento. Eu, eu não sei, o jogo tá dando várias coisas aqui pra gente, eu não sei quais são as ideias, mas. Meu, esse pinguim aqui. Olha, eu tenho que me lembrar: tipo, lasers. Isso significa que eu posso simplesmente. Uh, demolir inimigos com completa facilidade aqui, se bem é que me lembro dessa fase que tem a ver com o Cutter, etc. ok, isso tem a ver, Oh, a propósito tem o um segredo aqui, yeah isso aqui eu acredito que foi algo que eu não tinha conseguido encontrar da primeira vez que eu joguei e yeah, me deixou realmente confuso a propósito eu sei que eu já disse que, basicamente, todas as músicas desse jogo eram excelentes, mas... Yeah! Isso continua sendo verdade, como temos dado por essa música aqui, que... Uh, se eu não me engano, também é um remix sutil, pelo menos em parte, de alguma outra música. Só que eu não consigo me lembrar exatamente de qual música eu estou falando. Bom, sem dúvida alguma, alguém nos comentários vai uh, explicar exatamente o que eu tô falando, apesar de eu ter certeza, enfim. Uh, e yeah, é, esses, esses Pop Bros, eles tentaram, sem dúvida alguma. Eles simplesmente apareceram ali e eles desapareceram depois de terem levado alguns tiros diretamente na face na face, o que geralmente é o que costuma acontecer eu não sei como eles simplesmente pra falar a verdade, eu não sei como simplesmente todo, todas as criaturas existentes no universo Kirby não simplesmente veem ele e imediatamente dão a meia volta e saem correndo como se eles acabassem de ter tropeçado no justiceiro. Se bem que, pra falar a verdade, tipo, isso aqui é um planeta barra dimensão diferente. Ah, os inimigos aqui não estão particularmente familiarizados com o Kirby. Então, quer saber? Justo. Mas, por outro lado, aqueles inimigos. Oh, a propósito, reparem a escultura aqui. E yeah, se você simplesmente for direto para a estrela, tchau, perdeu a chance, recomeça a fase. Uh, e aqueles Pop Bros, eles eles não tinham nada uh, para dizer ali, nenhuma né? justificativa. Eu acho que eles compreendem muito bem quem é o Kirby e o que acontece quando você encontra o Kirby com propósito... Ah, isso foi estúpido assim como eu um, quando você encontra o Kirby e não está do lado dele e yeah, é sinto muito Aqueles aquele pop Rose sei lá eu acho que simplesmente não tem muito cérebro. o que é bem possível ok para falar a verdade eu acho que você nem precisa ficar em cima dessa plataforma Uh, para tirar ali, mas... Ei, hey, tá certo de uma maneira ou de outra. Ok, agora nós liberamos uma pequena salinha. Ahá! Nós temos prática de tiro a alvo novamente. Acredito que isso aqui vai ser bem simples. Oh! Yeah! Definitivamente vai ser bem simples. Eu nem tava tentando mirar ali. Aquilo foi um completo acidente. E potencialmente uma técnica de speedrun difícil. De... Difícil de executar, mas uh, não tem como eu realmente saber. Eu, provavelmente os speedrunners uh, ignoram completamente aquele Bernard ali e yeah, isso, isso provavelmente é o que acaba acontecendo. Ok, o jogo... Oh, o que? É sério? Ah, pensei que ele fosse diretamente atirar na posição onde eu estava ali e yeah, isso acabou não dando completamente muito certo aqui. Honestamente, a habilidade de tiro não é a melhor do mundo para você simplesmente utilizar em fases, porque, tipo, você tem que ficar parado para atirar, e, tipo, os tiros individuais fazem muito pouco dano. Quer saber? Eu deveria simplesmente... Yeah, não, eu deveria ficar utilizando tiros individuais mais fracos. Isso daria certo de uma maneira... Ou de outra, tipo... E yeah, os inimigos são fracos aqui também. Eu não sei exatamente o que eu estava pensando. Ah, pra falar a verdade, eu, eu acho que eu estava pensando muito pouco, é bem... Oh, espera um momento. Desses power-ups aqui parece algo extremamente útil pra eu especificamente procurar uh, alguns dos requisitos para conseguir... Uh, completar missões nos chefes. Que tipo, se o chefe durar menos, ele vai ter menos chances de te causar dano caso você esteja tentando derrotar ele sem levar dano. Ah, sim, é claro! Genial! Uh, deixa eu. Deletar. Ok, eu queria deletar este. Uh, Pop Bro Jr. antes de continuar seguindo em frente, mas. Tudo bem. Agora a gente sabe. E a sucção do Kirby tem um alcance muito maior do que eu imaginava. Simplesmente você está na área geral ali e aparece o botão dizendo aperte Y para su Ah, qual é? Sério? Ah, eu deveria. Mas. É? Eu estou surpreso que eu fui atingido ali e mais surpreso ainda com o fato daquela bola de neve causar tanto dano. Ok, eu não estou. Surpreso com o que aconteceu aqui, no entanto. Isso foi simplesmente a mais pura burrice. Por mostro, notável ali que, tipo, o Kirby atirou numa bomba. E, de alguma maneira, isso causou menos dano do que ele encostar numa bomba. Uh, realmente, um momento vagamente misterioso. Ok, agora, com essa escada aqui, a primeira coisa que você deve fazer é destruir essa escultura. E a segunda coisa que você deve fazer é cair aqui. Porque, afinal, o jogo permite que você faça isso. Então, tipo... É tudo, tudo foi deixado aqui de uma maneira muito... Ok, por que eu estou sendo atingido por todas as bolas de neve aqui? Oh, yeah! O jogo queria que eu esperasse mais do que tudo. Yeah, não. Isso, isso é algo bem simples de se entender. Eu simplesmente não estou... Prestando atenção suficiente pro que está acontecendo. <risos> Honestamente, eu podia acabar com aqueles pingos. Será que eu posso? Sim, eu absolutamente posso. E yeah, essa seria mais inteligente. Ok, sim, eu definitivamente posso, mas eu deveria ter carregado aquilo até o máximo. O que é. É bom de se saber para o futuro. E eu não sei porque eu não estou carregando a uh, arma ao máximo tanto aqui. Eu acho que é simplesmente que eu não quero esperar que carregar até o máximo e, tipo, você fica parado e vulnerável ali. Então, yeah, é natural esse tipo de coisa uh, incentivar você a fazer algo diferente. Ok, deixa eu acabar com todo mundo aqui. Então, ok. Ok. Aqui é o momento que todos devem prestar atenção. Porque você pensa... Ah, ok. Terminou a fase, etc. Mas... Não tem proteção aqui. Significando que você pode absolutamente ir até o Big Bang aqui. E olha só. Isso é só problema. Não, peraí, não. Eu... Eu quero aquelas moedas. Eu preciso daquelas moedas. Eu adquiri aquelas moedas. Eu, eu simplesmente vi algo brilhante ali do lado do Kirby e pensei Oh, sim, claro! Vou, vou absolutamente coletar aquilo. Isto é a coisa correta e inteligente a se fazer neste momento. Uh, não era. Realmente não era. Mas... Oh, eu acho que isso é suficiente para liberar alguma coisa em Waddle Dee Mas eu não estou completamente preocupado com isso. Ainda no momento. a yeah, não, acho que... O próximo edifício é simplesmente a loja que te dá... Uh, itens que você pode utilizar. Então... Hmm, eu, eu, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas, pelo menos, vão aparecer... Treasure Roads. Que eu absolutamente vou querer fazer aqui de primeira. E... Yeah. Ok, Sheinbombe. Uh, eu me lembro disso aqui ser embaçado Basicamente é Uma pescaria, tipo o jogo que vocês jogam um ali, um outro aqui E... Oh, isso é tão lento Tão, tão lento Isso não é algo que especificamente precise ser uh, bomb, Mas tudo bem A propósito, yeah, eu não precisava ter sido tão lento ali Agora deixa Ei, filha da mãe. Yeah, deixa eu simplesmente saltar na água. É melhor, porque assim eu posso jogar as bombas diretamente, ao invés de me preocupar com a gimmick das correntes. Yeah, yeah, não, isso, isso aqui é bem ideal. Quer saber, eu disse que isso ia ser complicado, mas será que será, no fim das contas? Tipo, tem, tem uns gordos ali no meio do caminho, mas eu não sei se isso vai ser... Motivo de preocupação, fim das contas. Ok. É perfeito. Ok. Absolutamente não foi perfeito, mas... Considerem que foi. Oh, agora essas rocas, elas... Têm resistência. Oh, peraí, peraí. Hora de imediatamente saltar e seguir em frente. Eu já perdi, não perdi? E a resposta é... Ou oh, não? Pra falar a verdade, eu fui insanamente rápido, porque... O jogo uh, não eu realmente acreditava que você ia saltar na piscina, uh, então eu, eu simplesmente quebrei as regras que não foram ditas e deu certo. Fantástico. Oh, Clutter Needle! Isso aqui vai ser algo que provavelmente vai ser divertido. Só que vai ser um tutorial de arremesso. Oh, isso aqui é fantástico. Extremamente criativo. Basicamente ensinando que yeah, você pode jogar uh, essas coisas realmente longe aqui. Dessa maneira. E aí você repete isso aqui. Uh, você fracassa. Alguém pode me explicar o que acabou de acontecer? Porque eu não entendo o que acabou de acontecer. Por que aquilo foi tão... Eu estou confuso. Eu estou confuso. Isso aqui não era algo que devia ser, tipo, realmente fácil. Ok, talvez eu esteja tentando ser excessivamente rápido aqui. Ok, eu tenho que basicamente... Yeah! o, o que houve ali? O que houve ali? Eu, eu não sei o que houve ali. Por quê? Ou, oh, quer saber? Agora que eu estou pensando, eu provavelmente tenho que mirar os meus arremessos e eu não estava fazendo isso. Ok, é yeah. acredito que é simplesmente isso aqui. Bem, não, aqueles inimigos não foram pegos e yeah, eles é simplesmente. Ok. Sim. Eu, eu acho que eu entendo agora. É que eu saltei e aquilo não faz coisas grudarem. Oh! Isso é uma nuance que eu não tinha compreendido. Meu, olha a velocidade que eu fiz aquilo tudo. Esquisito que os inimigos não grudam ali, mas tudo bem. Eu não vou questionar as regras aqui. Eu simplesmente... Fazer e me dar bem no fim das contas. Ok. Estava confuso, mas a confusão não precisava existir. Ok. Isso aqui ainda continua, apesar de tudo. Ok. Eu hum, acho que eu acabei fazendo aquilo. Isso é um pouquinho mais. Ok. E agora, o que eu devo fazer? Simplesmente fazer isso tudo e atirar aqui. Ok. Aparecem mais. Continuo. Katamari. E dá certo, e agora último Katamari... Não! Não foi o último. Meu, eu literalmente nunca joguei nenhum Katamari na minha vida até agora. Isso é algo que eu preciso corrigir, eventualmente. Ok, yeah, isso foi realmente bem, bem rápido. Huh, eu sei como eu nunca percebi... Que, tipo, tinha essa nuance pra você fazer inimigos grudarem uh, nos espinhos, mas... Yeah, tinha tinha essa nuance de fato. Ok, vamos imediatamente seguir aqui pro metrô. E... Ok. Tem duas passagens secretas e eu me lembro de ter sofrido um pouquinho pra chegar... A compreender corretamente o que eu deveria fazer aqui mas tudo bem eu acho que gelo é uma habilidade boa para essa fase se eu me engano então yeah, é exatamente por isso que eu peguei ela aqui e especificamente acredito que é algo que vai ser necessário uh, para eu conseguir algumas coisas então só tenho que tomar um pouco de cuidado para tipo eu não passar direto pelas passagens secretas, porque tipo, isso foi exatamente o que tinha me causado problemas no passado. Ah, eu tenho que coletar algumas comidas específicas? Não, acredito que não. A propósito, se você cair ali naquela água, você imediatamente congela, portanto não caia na água. Pode parecer, ou oh, se você estiver utilizando o Kirby Gelo, isso não vai fazer nada de ruim. Ah, isso absolutamente vai fazer bastante ruim. Tipo, simplesmente ter uh, Fire como algo que você pode utilizar nos jogos mais antigos de Kirby. Não significa que você não vai ser absolutamente trucidado pela lava. Isso é algo bom de se ter em mente. Meu! Gelo é bem fraco, não é verdade? Huh. Definitivamente muito mas só que do que eu me lembrava a propósito? É, yeah, ficar em cima de dois trens é algo que é uma das missões ali. O próximo trem que você pode subir em cima, acho que é só na segunda parte dessa fase. Segunda ou terceira? A realidade é que eu nem sei se tem uma terceira. Então, é yeah. Ok. Pelo menos esse inimigo grande tem... Posso... Posso congelar o um inimigo e jogar. Pera aí, sério? Ele continua sobrevivendo? Meu? Gela é tão fraco. Oh, oh, oh, hehehehe. Olha só para você. Tá na hora do martelo. Yeah. Ok, o jogo realmente quer que a gente utilize o martelo aqui. Pelo menos agora eu sei o que fazer. Yeah, não, eu pensava. Oh, desagelo. É uma boa ideia. Não, não, não. O jogo quer que você utilize martelo, não seja burro. Ok, missão cumprida e eu consigo ah, isso aqui. Será que eu vou conseguir algo extra se eu pegar todas essas moedas? Sim, uma grande pilha de moedas ali. Agora, uma coisa que me deixa curioso é qual seria a melhor maneira de você farmar... Ou, oh! não, a melhor far... maneira de farmar moedas é fazer a arena. Tipo, eu sei disso. Mas, tipo, qual seria a fase que você podia farmar uh, estrelas com, uma, uh, com a maior eficácia? Isso é o que eu não sei mais. É, o jogo te dá tantas estrelas aqui, só que mesmo tendo isso em consideração, não significa que você vai ter estrelas suficientes para farmar uh, gachapons no fim do jogo. Por isso você tem que ser bem cuidadoso. A propósito, meu, as talactites aqui estão sendo geradas numa velocidade absurda. Tipo, qual é a temperatura necessária para fazer esse tipo de coisa? Bem baixa, não há dúvida quanto a isso. Mas é, eu especificamente me lembro, quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, que eu... Acabei, sei lá, perdendo algumas dessas estacas aqui. Não percebi elas ou coisa parecida e acabei... Sério? Aquilo me atingiu? E acabei perdendo essa passagem secreta. Oh, você tem que achar duas? Lembre-se disso. E, yeah, foi isso que tinha causado problemas. Esse loading foi tão longo. Por que esse loading foi tão longo? Tipo, eu acho que isso aqui não é um lugar... Uh, Esta grande Para causar isso Porque eu tô demolindo o macaco em primeiro lugar eu não sei Ele Obviamente deveria ser o alvo prioritário Ali, mas eu meio Que estava ignorando tudo Ok, agora Ótima coisa que eu devo coletar Oh, eles tornaram isso aqui num mini desafio Simplesmente porque tem A tite ali Ok isso é bem legal, sem dúvida alguma, mas sabe que você pode uh, fazer isso tão rápido se você simplesmente, moderadamente, girar o controle que... Uh, eu não sei se alguém chegou a ser atingido por aquilo, a não ser que estivesse completamente não prestando atenção pro videogame, como, como eu costumo fazer... Então, honestamente, eu devo ficar mais é, surpreso a propósito. Eu acho que eu tinha perdido isso. Oh, ah, yeah. sim, essa é a segunda passagem secreta. As duas estão muito pertas umas das outras. Ah, eu estou surpreso que eu não fiz aquela cagada ali, mas... Você consegue uma invencibilidade aqui. Hum, será que isso significa que vai ter um subchefe que vai aparecer e que eu vou completamente demolir? Isso aqui eu não sei mais. Olha, uma coisa que é esquisita, pelo fato de ser ausente em Kirby, é tipo... De você não fazer combos de inimigos enquanto você está invencível. Igual acontece em Mario e diversos outros jogos, certamente. Ah, para falar a verdade... Quantos jogos tem o power-up de infeccibilidade? Tipo, uh, Kirby tem, Mario tem, Sonic tem, Zelda? Acredito que não tem. Tipo, depende de como você considera aquele medalhão de to the Pass. Não, aquilo consome uh, magia, então definitivamente não é algo que se qualifica aquilo que é simplesmente um item uma ferramenta que você tem mais e yeah. invencibilidade temporária ah para falar a verdade em jogos de uh, tiro em primeira pessoa também eu acho que do tem invencibilidade Doom tem invencibilidade uh, alguém por favor inicie a wiki extremamente específica de itens de invencibilidade em jogos e documente tudo isso, por favor. Eu estou curioso. Ok, você vai aqui por um pequeno buraco secreto e nós temos... Ah, espera um momento! Tá frio o suficiente para estalactites serem geradas daquela maneira, mas por, por aquele cano simplesmente sai algo de boa. Ok, provavelmente não deveria dizer de boa porque ele está rachado. E provavelmente ele está rachado justamente por conta da baixa temperatura, mas mesmo assim... Mesmo assim... Um, ok, honestamente eu não sabia se era a melhor ideia do mundo eu passar por ali daquele jeito, mas tudo bem. Ok, deu uma toupeira, potencialmente indicando que o jogo quer que a gente cave por aqui, mas... é não, muito, muito obrigado, eu não irei tomar esta oportunidade aqui e yeah, aí yeah, não dá para ficar ali com a marreta justamente porque tipo você cai no chão rápido demais então não tem o jogo não te dá oportunidade para uh, completar a animação ali mas já yeah, não tem mais uma fase excelente no jogo onde todas as fases são excelentes que coisa chocante mas é, aqui é uma boa demonstração também de como as coisas estão começando a ficar uh, escondidas de maneira melhor, uh, maneiras melhores. Mas é, uh, ali como vocês puderam perceber, tipo, tem dois volumes uh, de cápsulas de bonecos que a gente pode conseguir. Eu não sei se, tipo, fica diminuindo... Quanto. Quantos bonecos tem por série? Eu me lembro de ser isso, mas eu não cheguei a verificar. Então, tipo, volume 1 é o mais numeroso, volume 2 tem menos, e por aí vai. Ok! Tesouro de Pencil Drill. Isso potencialmente vai ser preocupante. Oh, ou potencialmente isso aqui vai ser bem fácil e tranquilo. Ok, vamos ver se eu vou conseguir otimizar isso aqui. Oh, qual é? Eu não queria ter feito isso. Tanto faz. Posso ter perdido? Oh, sério? Você precisa destruir aquilo? Bom, tudo bem. Tanto faz. Agora aperto o botão, continuo seguindo por aqui. É yeah, otimizado. Isso aqui não está. Não há dúvida quanto a isso, mas eu tô cortando um pouquinho de caminho em alguns lugares. Ah, eu precisava ter saído ali. Provavelmente não. Mas tudo bem. Ok, agora eu tenho que apertar os quatro botões aqui. Novamente. Seria melhor se eu um tivesse. Oh, peraí, será que isso aqui é rápido o suficiente? Kirby! Ah! Não queria que você flutuasse na hora daquele jeito. Isso foi... Ah! Um segundo acima. Provavelmente aquela flutuada foi o que acabou acabando comigo. Ok, isso... Isso aqui é uma exigência estrita. Definitivamente bem, bem estrita. V vamos tentar novamente. É só uma pequena correçãozinha que eu preciso fazer. E tem as caixas. Tipo, teve te te te te várias coisas ali que eu fiz erroneamente que fizeram eu perder tempo. Ok. Como por exemplo... Esse... Sério? Ok, tudo bem. <risos> eu vivo achando... Que aquelas caixas vão quebrar, só que não, elas não vão. Proposto, propósito, e yeah, é, demolir aquela topera ali parece ser do meu interesse, então é melhor assim. E yeah, é, eu tenho que ficar tipo completamente grudado ali, isso é melhor. Eu não tinha fiz, feito isso, então, e yeah, é, isso não foi muito bom. Ah, será que. Eu, eu não sei. Não sei qual seria a melhor coisa de se fazer ali é ok, faço isso novamente e agora eu vou tentar não ser atingido aqui tipo, você só tem que atingir as coisas uma vez ali, nada super complicado, oh, aquilo não foi otimizado. e aqui eu posso simplesmente dar um pulo ali e isso foi bem mais rápido ah eu fiz tantas coisas erradas instintivamente que chega a ser um pouco impressionante <risos> Ok, fantástico, agora vamos ver, oh, tesouro de Noble Ranger, o que significa tiro alvo, eu acredito que isso aqui é algo que eu posso completamente uh, demolir se eu tiver cuidado, e isso aqui, oh, vai ser tão simples assim? Acredito que vai Por que eu tô fazendo as coisas desse jeito? realmente por quê? especialmente considerando que eu sei que isso aqui vai ser simples ok agora eu carrego um pouco aqui eu carrego ao máximo e a partir daqui eu simplesmente fico carregando ao máximo oh. ah, isso aqui não precisa ser carregado ao máximo exceto com aqueles cafés ok imediatamente continuo carregando aqui agora ok, acaba com ele ali e acaba com ele ali e acaba com esse inimigo. Ok. Vai ser simplesmente isso. Ok. Destrói as múmias. Muito simples. Destrói escarques e múmias. Ok. Basicamente isso aqui ensina. Você tem que ser rápido e haja aqui. Eu acho que acabei hesitando ali onde eu realmente não deveria. Mas... Tá de boa. Ainda tem mais tiros? Sim. Ok. Simplesmente Kirby contra Bernardes. Yeah. yeah. Perfeito. Oh não. Espera aí. Eu tava mirando na coisa completamente errada. Isso, como vocês podem imaginar, é um problema. Eu não, eu não lembrava dessa parte. Ok, é isso. Não, não terminou. Tipo, o jogo deixa bem claro... Quando termina. Então. Seja inteligente. Ok, ok, ok. Deixa, deixa. Eu acho que isso passou perto. Yeah. Definitivamente passou perto de passar. Isso. Isso é a definição completamente errada de passou perto, mas tudo bem. Tanto faz. Uma oportunidade da gente voltar. Para o Aldo de É, yeah, porque agora vai ter a nova coisa. Pode ser que tenha duas novas coisas. Isso é algo sempre possível. Ok, é, yeah, yeah. O jogo vai apontar. Oh! Absolutamente tem mais do que uma nova coisa. Ok. Sim, sim. Esse jogo tem minigame de pescaria. É claro que tem, mas é aqui, é onde você pode comprar itens e você pode acumular bastante o tempo nesses, é, nesses itens. Eu acho que o máximo é 600, mas eu não tenho certeza completa sobre isso. A gente vai ver esse tipo de coisa no próximo episódio.